Sorrindo, dançando Sentindo, voando Sorrindo, dançando Que a vida já joga nas minhas costas Tão falando muito e eu só tô ouvindo bosta Tapa no meu ombro, não é dinheiro no meu bolso Corre por nome mesmo e o governo eu já nem ouço A mídia deixa louco, o presidente morto então no calabouço Tão falando muito e eu tô ouvindo pouco Falo do meu corre, tá ligado que é pouca Só rolê de bolsa, serve minha garota Fala, fala, fala e queria tá na banca Me ligou de novo perguntando qual a boa E dedé qual a boa A boa é organizar um motim Mas viemos pela paz Culpa em mim, se a guerra for eficaz. Nossos ideais, unimos os reais. Não pelos reais, não pelos reais. Nossos ideais, unimos os reais. Não pelos reais, não pelos reais. Ei, vê se não me irrita, que eu tô muito chato. O mundo é em pedaços, me dá mais um trago. Com essa agonia eu já não sei o que faço. Tô correndo tanto e tô sempre atrasado. Ou me falta tempo, tempo, tempo Ou me falta espaço Ou me falta tempo Ou me falta... Sorrindo Dançando Sentindo Voando Sorrindo Dançando Sentindo